E aí, é cárcere privado? E aí? Não, filho, tem que e abrir para quem quiser vir vir para cá. Consegue fazer umas, umas 10? 20 As 20 baterias, eu quero ver se eles vão pôr lá dentro de um buraco. Consegue? Que jeito amanhã? Que ninja desses ninjas aí? Vocês são ninjas? Eu preciso do número do cara do helicóptero, que Tá nesse telefone. Está na live. Você quer ver quem quer eu sair aqui? Quer que eu saia da live? Você vê? Não, vou pedir aqui pro Cadu, nesse. Quem achou que nós viríamos escondidas, que a gente ia mandar recadinho, ia mandar helicóptero, não tem não, tá? A gente tá aqui, tá ó, na mão, sede da Piscinica. Que... Eu tô com um contrato na mão, que sou sócio-administrativa da empresa. Aí? Eles descobriram várias que regras interesse. Entendeu? A minha mãe está indo para o hospital. Eu não vou falar o nome aqui, mas eles já sabem qual que é o hospital. E eles têm o um dever moral e contratual de avisar a Violane. Então, eles vão ter que avisar. A fazenda de manipulação. Fazenda de manipulação. É. Fazenda de manipulação.